Esforçai-vos, esforçai-vos, esforçai-vos, irmãs e irmãos, por manter a unidade, a unidade do Espírito. A unidade do Espírito não dividido por pensamentos, por pensamentos fora do Senhor.